No dia 24 de setembro de 2021, Dr. Ba estaria comemorando 135 anos. Ele nasceu nesse mesmo dia em 1886 e entre 1928 a 1935 desenvolveu os métodos de produção de florais e criou o primeiro sistema floral do mundo, o Sistema Floral de Ba. Dr. Ba foi um ser humano de grande sensibilidade e que nos presenteou com um legado maravilhoso do qual milhares de pessoas já tiveram a alegria de experienciar as suas essências florais e sentir as transformações na própria pele. Doutor Ma, ao longo da sua prática médica, entendeu que a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções e, portanto, a verdadeira cura estaria no paciente não somente no combate à doença. E após anos de pesquisas e dedicação, ele desenvolveu seus remédios florais de caráter natural, simples e incapazes de fazer mal a quem os utiliza, com a capacidade de nos ajudar a equilibrar a mente os sentimentos e as emoções, a partir da conexão com quem verdadeiramente somos, a nossa essência divina. Como eu comentei, Dr. Bach prezou pela simplicidade ao desenvolver os seus remédios florais. E tem uma frase dele que eu gosto muito de citar quando eu falo sobre a simplicidade dos florais. Ele escreveu assim, Não deixem que a simplicidade desse método os impeça de utilizá-lo pois vocês verão que à medida que as pesquisas avançarem, mais vocês compreenderão a simplicidade de toda a criação. Esse trecho foi retirado do livro Coletânea de Escritos de Eduard Bach. E do mesmo livro eu tomo emprestado outro trecho, dessa vez escrito por Julian Barnard em 1987. Ele escreve assim, Quando Bá deixou Londres em 1930, ele deixou para trás uma sólida carreira em medicina e procurou por uma vida mais simples. Ele a encontrou, como bem sabemos. As mudanças em Bá durante o seu trabalho eram constantes. Não que ele fosse uma pessoa inquieta, ele apenas não estava disposto a descansar com verdades aceitas. Ele estava sempre em busca de uma compreensão mais profunda. Gratidão, Dr. Ma, por ter sido firme na busca pelos sonhos da sua alma, pela sua sensibilidade, dedicação e generosidade. Milhares de pessoas já se beneficiaram com a sua criação e outras milhares ainda irão transformar essas vidas com ela.